Ei, hey, hey, bem, vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, eu tô aqui para ajudar a vocês configurar o nosso Puffin web browser, nosso navegador de web por fim, para jogar Clube Pinguim Brasil ou New Clube Pinguim. Então, vou fazer uma enquete lá se vocês querem que o New Clube Pinguim volte. Eu tô aqui. Ai, meu Deus. Aí tem anúncio, né, gente? Que a gente é pobre. Eu tô aqui no, eu tô aqui. É, eu tô aqui no Clube Pinguim Brasil. E vou dar várias dicas para vocês. É, como jogar melhor o Clube Ping. Aqui, nesses três pontos aqui do lado do endereço, temos a versão para desktop, que é a versão para computador. Temos teclado, controle. O que, que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui o controle. Aí vai ativar esses bagulho aqui, ó. X, F, enter, espaço. E aqui para girar, né? O giratório. Então, eu vou configurar aqui, clicando nessa engrenagem do lado do X. Meu Deus, não dá pra ver nada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que? Eu vou colocar Direction. Deixa eu ver, gente, eu não tô enxergando. Vamos... Aí, eu vou colocar Up. Pronto. Aí, vou de novo. Esc. Vamos mudar para Direction. Eu, agora, eu não sei se é Direita ou Esquerda. Eu acho que é left É assim, gente Eu sou meio burro para direita e esquerda Aí de novo Vou clicar na engrenagem, vou clicar em espaço Vou em direction Vou colocar em down Que é para baixo Depois em enter um em direction E eu vou colocar o que? right Que é direita eu acho que tá certo assim E aqui? Aqui eu acho que eu não preciso configurar. Pronto, eu já posso mexer aqui com essa estreca. E eu já posso jogar. Deixa eu ver um jogo que eu posso jogar. Ah, já sei qual jogo que eu vou jogar. Vou jogar super na caçamba que dá mais moeda. Posso vir aqui e colocar como um teatro. Ou seja, vai estar muito melhor seu jogo. Olha isso gente, está muito melhor. Aqui tem um teclado. Eu recomendo em pé, porque no celular, porque deitado na horizontal, vai, não vai dar para você ver o que você está digitando. Olha, tem qualidade do flash, gente. Olha o que temos aqui. Calma, agora como é que retira isso da tela? Para você sair do flash é só clicar em voltar. Sim, eu vou desativar o controle aqui. Vou clicar em flash. Agora eu vou clicar aqui. E qualidade do flash, alto né, gente? Deixa eu ver baixo. Não mudou nada né, mas eu vou colocar alto. Se o seu celular for ruim, da Xuxa, você coloca baixo. Aqui tem um mouse Mas eu acho que não precisa do mouse pra... O endereço do newcp.net É exatamente isso Ah, até que... Deixa eu ver a versão Ah, muda alguma coisa Aqui você pode aproximar com a pinça E desaproximar Ah, não sei do capeta, gente com 500 anúncios aqui eu posso acessar o site. Eu vou adicionar em favoritos também. Vou adicionar minha tela inicial para estar mais fácil. Vou fazer a enquete se vocês quiserem voltar lá para o New Club Penny voltar com os códigos e tudo. Ok, tá dando um erro aqui. Acho que é só no português, né? Simples. Entendi nada, é isso. Eu fui pedir ajuda lá, né, no Discord Do New Club Pinguim Por que não tá funcionando, por fim É por causa que não tá na versão para desktop Ou seja, você tem que jogar Se são uma versão Você tem que jogar se sessão na versão Desktop Senão não vai, não sei porque Isso é New Club Pinguim Com cu doce, né A Gente, para acessar o teclado Geralmente eu vou aqui, ó Nesses três pontos, porque não sei por a o o selo de um ano no New Club Penguin, Quem é essa a coroca aqui, gente? Semana que vem é o Festival da Moda Mas você pode começar a estocar no seu armário agora Confira o catálogo Enorme na loja Clube Penguin. Não, não quero conferir não Eu vim gravar outra coisa, minha filha Culos já está no seu inventário Muito bom em espanhol, né? Então, o que eu vim fazer mesmo? Olha o mapa, tá diferente Tá com gosma Fantástico, eu vim aqui no. No. Olha como não é diferente, gente. Tem um símbolo de Discord ali. O bagulho ficou louco. Que isso? Ô oh, louco, os caras estão mudando tudo. Eu tô tá assustado aqui. Tá, vamos agora ativar aqui o controle. Deixa eu ver, eu vou ativar o modo flash. Aqui de novo Jogar Vamos tentar aqui no New Club pingo E tá, agora pro outro lado Ok, gente Eu tô apertando, gente Ai, meu Deus Eu juro que eu tô Ó, oh, capeta Vai, agora vamos virar a tela Por que não quer virar a tela? Eu virei a tela para o horizontal, tem um, um anúncio enorme do branco do Brasil aqui, inclusive eu fiz conta nessa porra, mas eu cancelei, desculpa minha boca porca gente, ativa o teclado, meu Deus, apertar espaço que tá sendo mais difícil, vira, vira, vira, aí gente, não dá, já começa o jogo... Olá gente, não vira, não vira, não é problema meu. Caramba, o Clube Ping Brasil tá muito melhor para você ganhar moeda, gente. Eu ganhei nada. Nada. Quero muito voltar pro, do Brasil, pro meu Clube Brasil Clube Pingo, porque tá muito diferente. Eu tô assustado assim, né? Porque. Última vez com eu entrei, não tava assim não.